Meu nome é Jonathan Rock e esse é o canal da Casa Rock. Hoje, com muito orgulho, eu venho apresentar para vocês a nossa nova embalagem. Pensando no meio ambiente e o que a gente podia fazer para melhorar o nosso custo-benefício para o cliente mesmo, a gente criou essa embalagem aqui. É a nossa caixa EcoBox. Essa caixa ela é uma ótima oportunidade para você ajudar o meio ambiente e adquirir um produto lindo e super fofo com a gente. Dentro dessa caixa vai vir normalmente uma espuma de um trocador, mas pode vir várias coisas diferentes que você pode pedir no nosso site csrock.com.br Eu vou abrir aqui uma só para você ver como que é Primeiramente, a gente vai abrir as laterais, é claro Você pode abrir com a ajuda de um estilete ou então com uma tesoura mesmo, tá? Então, toma cuidado para não se cortar Normalmente a mamãe aí está esperando muito, então é muita alfioria na hora que chega Mas essa caixa ela é uma caixa totalmente sustentável. Esse papelão aqui é feito de papelão e papel reutilizado, então ele já é reciclado. Aqui na caixa você vai encontrar escrito, como está aqui. que Quando você receber, se você postar este produto que você recebeu com a hashtag Eu na CS Rock, você já vai ser identificado no nosso sistema e você pode concorrer a vários prêmios. Aqui da, na lateral da caixa, você vai encontrar algumas informações sobre o seu produto e tem um QR Code bem grande que vai te levar para um outro vídeo que eu já fiz explicando sobre como que você vai manusear essa espuma aqui dentro que vem embalada a vácuo. Essa espuma, ela vai vir dessa forma aqui para você, totalmente embalada a vácuo. Mas não é para se assustar, você vai pegar a sua espuminha, vai olhar lá dentro do, da sua caixa que vai ter mais um informativo. Esse informativo, olha que fofo. Tá falando, e agora? O que eu faço com as espumas? Gira e você vai ver que tem várias informações aqui escritas sobre como que você vai fazer para essa espuma voltar ao normal. Mas a primeira coisa que diz aqui é que você tem que pegar, abrir a embalagem onde veio a sua espuma e deixa o ar voltar pra ela, tá? Não sei se você já viu na internet, mas tem vários outros vídeos de algumas pessoas que compram colchões. Que são feitos dessa forma Essa espuma é da mesma forma Como um efeito de mágica Ela já volta já para sua medida original tá? Não ainda voltando A sua forma como ela deve ser Mas já é um ótimo momento Para você pegar o restante do seu, dos seus produtos que Se você comprou Esse produto, que é um trocador Com a capa de tecido e a capa plástica É um ótimo momento Para você já colocar sua capa de tecido Porque ele está um pouquinho retraído ainda Então Nesse caso, como é uma compra de um produto que veio com a capa de tecido e a capa plástica, vai vir aqui também um plástico, um plástico e um pacotinho falando mais uma coisinha, que esse produto foi feito com carinho e que antes de você utilizá-lo, é bom você higienizar. Pode lavar à vontade, principalmente nesse período em que a gente está vivendo, então a gente está enviando tudo separadinho para você, tá? Coloca na máquina... Ou lava a mão, assim como você desejar. Você vai pegar esse produtinho aqui, depois que você lavou, você pode vir e colocar aqui no, no seu trocador. Eu abri não faz nem dois minutinhos, ele já voltou quase todo ao normal. Aqui a espuma pode estar tá assim, dessa forma. Se você quiser, você pode dobrar ela ao contrário e ela vai voltando à forma original, como você pode ver. Se ela continuar franzidinha, é só aguardar. Até 48 horas, ela vai voltar a ficar completamente lindona Como ela era aqui quando a gente embalou Não tem problema, não se preocupe Que a espuma volta mesmo, é garantido, tá? Se ela não voltar, me chama no WhatsApp Que eu vou deixar aqui, já no link aqui na descrição Que eu vou fazer de tudo para pegar de volta essa espuma de você Mas eu tenho certeza que você não vai me chamar, né? Aqui também, eu já deixo aqui pra vocês um muito, Muito obrigado porque eu sou muito grato por ter a sua confiança. A sua confiança em ter comprado o nosso produto, produto Casa Rock, produto que tem qualidade e produto que a gente está vendendo e fazendo muito sucesso para muitas mães assim como a gente já fez. Então eu agradeço o seu vídeo. Se você gostou e assistiu até aqui, deixe seu like e até o próximo vídeo. Então, tchau, tchau!